Ai ai. E o Se eu tivesse armado, eu já teria perdido minha arma. Só porque eu fui pegar minha faísca. Não, não me avistou. É eu falei que eu tava com o só falou que teve uma situação de código 5 e eu entrei no beco, então era suspeito. Ó, então, mas deve ter, mano. Vou... Acho que tem seis aqui no caixinha da P1, mano. Tem ninguém, mano. Isso, tem como. Tem, tem, com um que que... tem com varar aqui? Tudo fica marcando a... a porta lá, hein? Não. Nossa, já tô tô tá cara, já. Acho que ele vai subir em cima da... do bagulho e vai matar o cara, ó. Quem que é que tá na escada aqui Eu, moleque. Mãe, tem na sua direita, tá? Ó, oh, o perfeito tá na. Caralho! Caralho, matei amassou! Três, muito. Eu sou que aqui. Valeu. Caralho, ele amassou ah, muito caralho. menor! Usa preto nunca fez um banco central. Caralho! Hum. Ai, mano, achei que difícil. Tipo, Cara, assim... imagina se o Harry tivesse feito isso aqui no outro banco lá também, mano.